Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo dessa liga galera. Trazendo pra vocês mais um, um gameplay. Bom, rapaziada, falei muito rápido eu tava... É verdade. Tava vendo o bonequinho tava mexendo. Rapaziada, hoje trazer a gente a zoeira aí, fazendo pra... no que não pra dar uma volta aqui. Ahn, ah. ah. Mano, acho que faz um tempinho que eu não jogo e terá, hein, mano. E caralho, fiquei preso. Mas deixa eu aumentar o volume do, do fone um pouquinho baixo, né, patrão? Pegar, mano, eu ia pegar um carro diferenciado. Deixa eu ver. Eu tenho um carro diferenciado aqui pra não pegar, mano. é tanto carro, mano. Eu já fiz um, um vídeo aí. Eu não lembro do nome do vídeo, mas eu já vi um vídeo aí contando os carros que eu tenho, mano. Qual que é o valor? Mano, vamos sair de combosa? Vamos sair de combosa. Fazendo fuga de gombosa, só não sei se ela tem, tem seguro, tá ligado? Tem que lá ver, hein? Vamos lá ver, mano, não vou lá ver se ela... Ih, caramba, tem um carro aqui na frente, mano. Pô, e aí aí, a aí é zero da marmita, né, mano? Mas só deixa eu pegar o controle... a bateria do controle aqui, rapaz. Acabar é, acaba é, acabar o controle aqui, vai acabar o controle aqui, mano. Acelera, acelera, acelera. Mas será que vai dar merda se eu matar aquele cara nenhum? Ah, mas o cara tá dentro de casa, tá suave na nave, tá suave na nave, lá na, na promenal, mano. Na Los Santos, lá, ver se o bagulho tá conseguindo. O cara tá atrás? O cara tá atrás? Caralho, mano, vocês viram o bagulho ali que bugou, mano? Volta o replay ali, mano. Que loucura, mano. Que loucura total, mano. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Tá da minha frente, tá da minha frente, cadê, cadê, cadê? Ah, Los Santos tá, mano, faz tempo que eu não jogo, velho, faz tempo que eu não jogo, eu tô... Desgravando o bagulho aqui, mano Nem sei se essa palavra existe Caralho, gostaram do... De... Pega! Drift de... De... Como? Mano, ainda tem esse negócio do Motocube aí, mano Sabia não, hein? Caralho, essa pranchinha ali que, de... que desse pra trocar a pranchinha, tá ligado? Cor. Mano, seria uma boa surfar no GTA né mano Vamos mudar, quero ver a prevenção de roubo É, tá com prevenção de roubo, vamos mudar a cor dela Não, acho que eu vou deixar lá aranha mesmo E vou botar só uns pneuzinhos, para de bala É... Não, pneu prova de bala É design no pneu, deixa eu ver o design do pneu Prevenção, melhor, velho é, aqui ó Prevenção, aí, boa, boa, boa Bora lá rapaziada. bora lá mano, bora lá Será que eu tenho arma? Nem sei se eu tenho arma mano Passar na monete eu também, deixa eu ver Com armamento que ah, tô com armamento Soltei ali, o que que eu soltei, A Já vou tacar uma granadinha ali e vai dar ruim, mano Tá na chuva Deixa eu achar um hospital aqui caralho, caralho, caralho, caralho, caralho Foi, foi, foi, foi, foi foi. foi, foi. Vai, explode, explode, explode Caralho, esponho, boa Nice, nice, nice, nice, nice, nice. Agora esperar a polícia aí, mano Fuga de combosa. Esperar a polícia chegar e vão dar um. Cadê a polícia, mano? Cadê a polícia, mano? Cadê a polícia no bagulho, mano? Olha lá, olha lá, olha lá, o Caralho, tá dando de fuga ali, mano, do nada. Ali a polícia parou, parou, parou, parou. parou. Eu vou matar esse otário aqui, mano. Aí, se tu brincar comigo aí, eu vou te tirar um tiro. Pega, pega, pega, pega como? Pega como? Pega como? Ih, eu tô com duas estrelas. Acelera, acelera, acelera. Ia matar o policial, mas não deu certo. Acelera. Fuga de combate. pegar a granada. Acelera. A polícia demora pra chegar, mano, que isso? Olha lá, olha lá, lá, certinho, certinho, certinho. Pô, muito carai, é quase. Olha a granada. Pega a granada aí, otário. Pô, fugiu. Bora, mano, tô morrendo, tô morrendo já, mano. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, aí, Padrão, será que aqui? Tá... Vira, come, vira, come. Come não vira, mano, que isso, mano. Bora. mano, eu já tô pedindo da polícia aqui, mano. Mano, já tá aqui atrás. Pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ah, ah, Metalhadora, metalhadora, quero é metalhadora, é isso. E é, é caralho, que, que manobra é essa mano? Na moral, na moral, acelera, eu vou virar aqui. não, eu quero pro outro lado. Quero pro outro lado, mas eu quero pro meu mato. Dá, eu caí, desgraçado. Na moral, O pro outro lado, mano. A polícia tá na da mão. Que isso, mano? Pô, qual foi? Sai da frente. Acelera, acelera, acelera, acelera. Aí, nossa, caralho. Opa, matei, matei, matei, matei, matei, matei o policial. Consegui matar o policial. Sai, tá, acelera, como? Acelera. Não. Acelera, porra. Aí, acelerei. Granada, granada. Ah, Vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Vai explodir alguém, mano. Vira, vira, vira, vira, vira. Virou. Ah, mano, o carro tá de frente aqui, velho. O carro tá de frente aqui, mano. Não, não, não, não. Ah, morri. Tomou, na Já Porra, velho. Morri, me fodi. Pô, perdi minha fombosa. Tomou de rabiraca. Porra, mano, eu ia do caramba, velho. <risos> na moral, mano, morri. Pô, ia pegar um carro na boa ali, mano. O cara me matou. Morri atropelado. Será que eu não posso. Não, não. Mano, esse carro aqui é pra ser maior habilidade, né, mano pegar aquele carro ali, ó. o cara vai parar aqui, ó. para aí, o Tati. Tá. Essa daqui parece ser uma, uma BMW M2, uma assim. BMW M2. será eu vou marcar o bagulho lá para tirar minha fonda lá, mano. É, com bola foi preso. Mano, eu nunca, eu nunca gravo esse assim, lugar tá ligado? Esse é o único lugar que é o menos que eu frequento, tá ligado? Mano, esse, esse, esse carro aqui, se tunar, vai dar bom, hein, chat? Vai dar bom, mano. Rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, caralho. Vou pegar aquela moto ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Será que será, será? Será será? Pegar aquela moto ali, mano? Acelera, acelera, acelera, acelera! Morreu, cara! Tá. Já manda, já manda a moto pra mim, sim. Será que eu estourei o pneu, mano? Calma, calma, calma! A moto é bem mais rápida, mano, essa daqui nem abate é, mano! É uma ducati essa aqui. eu acho eu falei mesmo não sabe da licença virou virou virou virou agora se é passando na frente do escritório meu pai mano quase morrendo. mano se eu tivesse batido naquela velocidade ele teria morrido não sabe que eu não bati. Já vê que o pai é pão, bom de piorte aqui, mano. Epa, epa. Mano, os caras ficam meio adoidados, né? Quando tá chovendo, mano. Aí virou, virou. Virou aqui. Virou. Passei com um mano ali. Caraca. Caralho, caralho. Pega, pega. E passou também, o pai é bom de piloto de moto Espera. Acelera. Acelera, acelera, acelera. Caralho, aí do ladinho, mano. Raspando o cu Acelera. Aí, aí. Caralho, mano. Opa, tem outra moto ali, mano. Então era uma raiva Cheguei rapidão mano. De carro eu ia demorar muito mais mano Aê, vamos liberar minha combosa aí Libera minha combosa aí Libera minha combosa aí Vai ter outros carros presos também Não, é só minha combosa Bora, bora Mano, é engraçado quando tu pega um carro que é teu, tá ligado? O bagulho some, mano. Depois quando tu tá com outro ca... uma outra moto, tu tá com um carro, aí tu pega outro carro, o bagulho some. É, quem entendeu, entendeu. Mano, será que dá bom aqui, mano? Deixa eu ver. Aqui. Aqui. Podia ter aquele barulhinho de ré, né, mano? Ele não pegou nem a terceira Ah mano, achei que ia ser mais emocionante Mais emocionante, vou atropelar o cara aqui eu Não vou se não vou bater o cara Vou bater o quarto Que eu vou atropelar alguém, eu quero atropelar alguém, lá, alguém. O cara gente foi mal tio, foi mal aí, aí, aí. Aí acertei. Ih, já me deu polícia, mano. Já me deu polícia no bagulho. Acelera, acelera, acelera, acelera. Costinha tá virando. Pode okay, mandar pro abate sem que eu peça nada. Caralho, mano, esse lugar aqui é bom pra tirar umas fotos da hora. Vamos esconder aqui. Caralho, que lugar da hora, Que a polícia não consegue me ver não. Tuti, tuti, quero ver, quero ver. Tuti, tuti, tuti, quero ver. Esperar a polícia passando. É, mas a, a, a polícia conseguiu me ver aqui, mano. Ih, fudeu de vez. Fudeu, fudeu, rapaziada, me acharam. Ah, não. Não, me acharam, só antes que eu me escondi, mano. Mas é isso, rapaziada. Essa foi a zoeira que não tem zoeira, todo ano Acabou o vídeo não, mano. Acabou o vídeo não, bora pro Monte Chile. Bora pro Monte Chile.